E guerreiros e guerreiras soldado aqui novamente trazendo para vocês mais um vídeo e hoje é da nova Caixa Tormenta 5 que chegou aí nesse primeiro período do mês de maio nessa atualização do Crossfire 3.0 e é claro né meu paisinho é claro que a gente vai roletar Caixa essa especial que vem a M4S Faredaro né que é a famosa M4 de vidro né? tem a N 94 e tem a M 4 Dinastia, né? Lembrando que ZP rápido faz cada hora, sem demora, sem complicação. O link tá aqui na descrição. É nosso querido amigo parceiro Zé Louco ZP, Zé Louco Cash. Chama lá Zé, chama aí agora, agorinha aí. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, que eu estou Postei esse vídeo. O Zé tá fazendo um atendimento personalizado e especial para quem é aqui inscrito no canal. Mas se você chegar lá agora, Zé, vem pelo seu deixo, o Zé vai atender aí. Você que teve o dia inteiro de guerra, trabalhou o dia inteiro, uma correria, uma cansativo, não conseguiu colocar o ZP, não conseguiu na lotérica. Chama o Zé agora, chama o Zé agora, mas o Zé vai estar tá atendendo até meia-noite, meu querido. Então. Aquele atendimento e ganhou o melhor, meu parceiro. Ganhou o melhor da caixa, boneco! Ganhamos o melhor da caixa! É só falar do Zé! É só falar no homem! Vou, vou, vou, vou, vou até printar aqui, meu Vou até printar! Ganhou o melhor, meu parceiro! ganhou o melhor! Ganhamos o melhor da caixa! Chama o Zé! Bora Zé! Quero aqueles ZP especial, quero aqueles ZP personalization. Quero aqueles ZP que é premiado do boneco! Vem que tem! Vem Neném! Vê que é o Zé também! tá é só você chamar o Zé e falar assim, Zé, me pelo seu, deixa, eu, que, eu quero ganhar aquela B4, pra, muito... nossa, ganhei a melhor, ganhei a melhor você. Então você chama o Zé, chama o Zé e agora ele vai estar tá atendendo até meia noite, meu querido. E todo mundo que comprar pelo Zé, tá, nesses horários especiais que ele está fazendo aí, personalizado, vai estar tá concorrendo... A ah, um sorteio de cash boladão aí. Então fala Zé, vem pelo soldado, quero comprar aquele previado. Chama lá, vem que tem. Vem, neném. Vem que boneca, eu teu boneco tem Deixa eu tirar. Deixa eu tirar o princh aqui, né? O princh, o princh. Tá bom, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue. Meu, essas caixas são caras, meu parceiro. São caras. Então eu vou deixar no automático. Ganhei a melhor da caixa. M4S Predador. A melhor. A boneca. A Santíssima. A poderosíssima M4S Predador Tormenta, meu patinho Que isso? Tá maruco! Tá maruco! Vem que tem! <coughs> <coughs> Vem, neném! Vem que eu tô também! Parabéns, você ganhou item raro! Claro que eu ganhei, tá maruco! Como é que eu não ia ganhar, rapaz? Então, aqui é premiado! É do Zé! Vamos lá pro baú! Vamos para o baú! Que eu vou colocar ela aqui, ó! Agora! Não tem estação danada agora, meu parceiro! Vamos testar agora! Agora! Agora! Agora! Agora! agora Para agora, agora, agora vocês verem aí como é pro cut! Como é? O modo bot! Jogo modo bot solo! bot solo, filho! Modo bot E 5 modo bot? É, pode ser 5. colocar muito fácil aqui porque o bot tá matando melhor de 70 filho. Aí foga terceira! Tomara, né? Vamos ver como é que é essa essa delicinha, como disse o Donce. Vamos ver como é que é essa arma para o Cut. Vamos começar a arma a boneco. Vem que tem. Vem, Neném. Uhum. Deixa eu ver. Deixa eu ver a qualidade. Deixa eu ver a, quali a qualite. Rapaz, que isso, meu parceiro. Tá maluco. Vocês estão maluco, é? Rapaz, é isso, mané. Ih, mano e depois aí assim, não, e depois dessa ciborguinha aí, tormenta essa aqui foi o que é ela, não tem muito detalhe porque ela, ela é transparente, né, mas, poxa, eu gostei, gostei, gostei, gostei, por pro cobre. ó, ela tem o mesmo poder das vips, rapaziada, é, uma, é como, é uma vip, propriamente vip. double kill, multi kill, Carrega muito rápido. Ó, tem a coronha. Tô ficando com medo. É boneco de engenho. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Clica aqui embaixo no meu link da descrição. Zé louco Cash. Zé Loco CP. Vem que tem. Vem, neném. Vem que eu quero meu cash também. Obum!